Quem não viu o site aí, mano, olha tá vendo? Ganhei um skin, mano. sg 553. Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Lembrando aqui, ó, o último vídeo, último não, penúltimo vídeo que eu gravei foi nesse site Sliver.com, beleza? Então vamos lá, muitas pessoas ficaram em dúvida aí como usar as moedas, os coins nesse site. Então, eu entrei aqui e já tava descendo um stream aqui, ó. Vocês podem ver o site é né, de 360 graus, campeonato de 360 graus, Que é muito da hora, vocês verem. estar vendo? E aqui a pergunta é: você usa os coins? Entendeu? Então é que eu não. Tipo assim, você não sabe muito inglês, você vem aqui, ó. Manda traduzir, traduzir para o português. Pronto. Qual equipe estará à frente na metade do tempo? Na 15 rodada. Quem? Okay? Aí você vem aqui, olha o placar, tá 0 a 0 Só que eu ouvi que fez, mano. na fez Beleza? Aí já descontou moedinhas, 10 moedas Se quiser apostar mais, eu venho aqui e coloco 50, 100, 500 Eu vou apostar 50, beleza? Aqui tem mais perguntas, a equipe ganhará porta de astralis Vou postar mais 50 Se você apostar, você tem chance de ganhar as caixas Eu vou estar abrindo a caixa, como vocês viram no título Eu vou estar abrindo a caixa aqui e eu ganho um skin também para assistir na live, porque assistir na live tranquilamente aqui E eu ganhei eu entrei no inventário Intimum, me... skin uma skin, óbvio 10 caixas no total 10 caixas, beleza? e tem uma skin da 5 seven ali beleza, vamos abrir essa caixa aqui ó, a caixa de rio ela é comum, ela é a maioria que eu ganho os vídeos são S, vocês podem ver os vídeos para abrir mas vamos estar abrindo essas aqui ó, ganhei mil moedas, vou continuar Agora abrir aqui, vou já vou confirmar as moedas mais outras simples aqui, vou abrir a simples essa vamos lá podia ganhar uma MP9, MP7 ali né, alguma arma algum skin pra pode entrar no site e trocar ela, trocar ela, quem não viu o site aí mano, olha, tá vendo, ganhei um skin mano, SG553 não vale muita pouca... coisa vale... não vale muita coisa, vale pouca coisa mas tem sites aí que dá pra você entrar e fazer o upgrade se você não sabe o site, tá na descrição o link dele pra você poder fazer o upgrade, beleza? Já vou deixar ali, vou abrir mais caixas E acho que é só essa aqui, né, comum agora Você viu na caixa comum que você ganha muito mais você... Eu acabei de ganhar uma skin Você que não tem skin aí, já dá para ganhar bastante skin Que boa, sem gastar Esse aqui, galera, é uma hora de coisa boa Tipo uma hora de, de coisa extra Você ganha mais moedas, entendeu? Eu não vou ativar agora, vou, online, vou deixar quando tiver assistindo a live Vou abrir essa outra caixa que é Fon Crate, bora lá! E tem as skins mais caras. Vocês viram isso aqui? E mais caras aqui. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos! Tem que vir uma skin de 2 mil moedas. M4, eu vou M4 vermelho. Mais, mais, mais. Vamos abrir essa caixa de Jonathan Jason R. É Jason R, galera. É a live do o cara que faz transmissão no Twitch que vem pra cê sabe pelo seu beijo então, que eu vou mudar de me deixa amarela Fez o teu buff eu ganhei mais um item que vou poder ganhar apenas vou abrir essa fund crate olha lá nossa tem uns hora aqui mano mp4... mp... ah não, esqueci m... -MA4, m... 4 m... 4 em 4K1 em 4 a 4 da hora. Vamos ver se a caixa de fuego, a xg fuel. Bora, bora, bora. Essa aqui tem menos, tem menos ó Eu vou ativar a moeda também. É mais duas caixas dessa, mas vamos abrir. Vamos abrir. Primeiro de 56. Eu estou aqui gravando para vocês. Bora, bora. Eu ganhei mais uma esquina. É o que eu te falei, não é skin cara, mas dá pra você poder o seu, seu inventário e ir em outro site e trocar. Como eu te falei, o site para trocar skin está na descrição. Você entra lá e coloca no meu cupom. Você ganha e mais um item para poder ativar na hora que você vai assistir na live, E poder ganhar mais moedas. Bora mais uma caixa, mais uma caixa. DG vai vai vai poder ganhar mais um skin. Mais um skin. Ganhei duas! Duas skins! Caralho, pensei que era uma faca, mano. 10 mil moedas. Continuar, já vou ativar a moeda. Ver se tem mais caixa aqui, mano. Acho que as caixas acabaram, né? Beleza, agora eu vou retirar. Vamos ver. Não tem, vou retirar. retirar essa. Tirar. Pera. Aceito sua oferta comercial, 2 de 15 mil no seu estilo. Ou a oferta expirar. Bora entrar Entrei aqui ó, apareceu aqui ó os novos Beleza Entrei aqui no Steam duas novas notificações de troca Já tô com o celular aberto aqui na troca para poder aceitar também Vou aceitar isso aqui, é responder a proposta Bora lá Confirmar, Confirmar. Aceitar troca Sim, bora. Vamos pegar essa skin aqui pra nós Fechar a janela Agora vou aceitar outra Aqui, esse aqui não precisou aceitar no celular não, velho Direto a pedir para aceitar, mas esse não precisou não Por aqui já aceitou de buenas De buenas é só todo quando... Pronto, tirei tirei duas skills Duas, vamos pegar Vamos pegar essa aqui, mano, essa 57 serve aqui Eu tava jogando e deixar a laga aberta e ganhei Bora retirar também Da tá processão, Todos apareceram processamento Vai demorar um pouquinho É só guardar aqui na parte atualizar aqui de novo bora bora bora o celular aparece mais rápido ó. o celular já apareceu Vocês o celular já apareceu entendeu vou aceitar pelo seu não vou esperar aqui aqui. pronto apareceu já vou aceitar responder proposta confirmar e ok aceitar manitos beleza vou voltar aqui para live vou deixar aqui rodando Galera, vocês aqui que viram o vídeo, mano, deram certo pegar skin, vocês viram que eu peguei 12 skins, abri no caixa e ganhei uma skin extra. Se você gostou desse vídeo, você quer ganhar skin, mano? se inscreve no canal, deixa o seu like. O YouTube vai mandar mensagens pra vocês, notificação só quem tá vendo, quem tá deixando o like, porque assim aparece. Ah, ele gostou do vídeo, então vou mandar notificação pra ele. E tá sendo desse jeito, beleza? Opa, já se inscreve aí como diz, vai ter sempre vídeos novos. Como este, como dar um da upgrade nas suas armas, e tem um link na descrição como eu ensinei vocês a dar upgrade nas suas armas. Nem precisa depositar a arma nesse site como eu na descrição para poder pegar a skin, tipo, beleza? Chega lá, bota meu código, que está aqui embaixo no vídeo, e é nóis.